Olá, pessoal. Então, hoje eu vou falar sobre o Códigos do Amanhã. Eu acho que esse é o nome. Deixa eu só mostrar aqui para vocês. Então, esse aqui é o Wilson Biss, diretor de engenharia de software no Ibanks. Ele fez mestrado. Deixa eu... é, Fez mestrado na UTFPR Curitiba. Eu fui o orientador dele, mas ele já, é um, já era uma pessoa diferenciada aqui quando chegou no, no nosso mestrado em computação aplicada, 2004 14 a 2016, que ele foi. Olha, até coloca aqui a média dele: 10. Antes, ele tinha feito curso de graduação no, na Unicesumar. Olha, depois aqui, ele fez um MBA em. Não, está fazendo um MBA. Então, agora ele está com um cargo mais administrativo lá na, no E-Banks. e, -banks. e -banks é uma startup aqui do Curitiba, que já é bem grande. A gente entrevistou. Duas pessoas do eBanks no episódio mais recente do Elixir em Foco. E aqui nas postagem, postagens recentes dele, apareceu isto aqui. Eu achei uma iniciativa muito bacana lá do eBanks. Opa, eu acho que eu cliquei errado aqui, né? Então, vamos ver aqui. Ó. Lançamos o Códigos do Amanhã um curso que vai ensinar programação gratuitamente para 50 alunos e alunas em seis meses. O objetivo é transformar a vida de pessoas em situação de vulnerabilidade e de grupos subrepresentados. Então isso é um problema muito sério na computação que a gente tem muita gente muito homem branco na computação. Então eu no Emílias Podcast no grupo Emílias que já existe antes de eu Participar, a gente tenta incluir mais mulheres, e aqui é, um, é uma, uma coisa com um outro viés, mas também bem interessante: situação de vulnerabilidade e grupos subrepresentados. Nesse caso aqui, pela característica do programa, só podem se candidatar pessoas de Curitiba e região metropolitana que tenham o ensino médio completo ou em conclusão até 2021, este ano, renda mensal de até. R$ 800,00 per capita, por pessoa na casa, né, onde a pessoa mora. E as inscrições ficam abertas até 7 de janeiro de 2022. Então, estou gravando esse vídeo em 8 de dezembro de 2021. 7 de janeiro de 2022 tem um mês, né? Para essas pessoas, 50 pessoas que forem selecionadas, elas vão receber uma bolsa de R$ 1.000,00, vale alimentação, vale transporte. E, pelo que eu estou entendendo, a pessoa vai poder ir lá no eBanks, fazer as atividades do curso e ter mentoria com profissionais do mercado. Então, já falei muito bem aqui do Wilson, também o, o Danilo Gonçalves e o João Mar, o Rodrigues, que eu entrevistei lá no, no Alistira em Foco. São também profissionais fantásticos, então é uma grande oportunidade caso você se encaixe nessas categorias. Então, está aqui o, o site, olha, tem uma logo bonita aqui, o nome do eBanks. O link para inscrição. Como é que será o link para inscrição? Deve ser um. É, Inscreva-se agora para códigos de amanhã, nome, WhatsApp, como conheceu, que os requisitos, ensino médio, Curitiba, renda mensal, o curso é gratuito, o auxílio. Ó, estrutura do e-banks, quer dizer, espaço e internet à disposição, mentoria com profissionais de referência no mercado. Ah! não precisa ter nenhum conhecimento prévio em tecnologia. Então, isso também é uma ótima característica, né? Não precisa... Porque a ideia é que a gente está precisando de mais gente na tecnologia. Então, não, não adianta simplesmente a gente fazer... Quer dizer, há espaço para fazer coisas para quem já está na área de tecnologia avançar, mas também é interessante trazer mais pessoas para a área de tecnologia. Aqui está a... As, as características do curso, duração de seis meses, então começa em 14 de fevereiro, termina em 8 de setembro. Uma metodologia Resilia, eu não sei o que é a metodologia Resilia, ah, é uma outra empresa. Hum, entendi, então é uma parceria do Ibanks com essa empresa aqui, Resilia Educação. É, não. Confesso que não conhecia. Vamos ver o que é que tem mais aqui. Ó, Mude de vida, um curso de tecnologia, aprendo zero, bolsa de mil por mês, vale alimentação, vale transporte, formação gratuita, seis meses, 560 horas de aprendizagem, quatro dias na semana. Apenas 50 vagas. Aqui, é o lugar da inscrição é esse aqui mesmo. Ah, então isso aqui já está no site do Resilia né? Ou da Resilia não sei. Uh, teremos profissionais prontos para atuar ah, eles estão dizendo que no final do, do processo você vai ser um programador, vai, vai estar pronto para atuar na programação Web Dev Full Stack, além da parte técnica com a metodologia de ensino da resília, o projeto vai trabalhar diferentes habilidades e preparar as alunas e alunos para entrar no mercado do trabalho com acompanhamento de um time multidisciplinar de profissionais do e Dispostos a ajudar nas mais diversas frentes de desenvolvimento profissional. Isso quer dizer, não é uma coisa assim, ah, o Ibanks garante que você vai se empregar no Ibanks. Mas, talvez até seja uma possibilidade, ou você vai para outra empresa. Eu acho que o Ibanks está fazendo isso, até porque todas as empresas de, de computação precisam de informática, precisam de mais gente no mercado. E talvez, no caso. Eles não têm espaço para essas 50 pessoas no próprio eBanks, mas outras empresas têm, e a partir disso vai ser bom para o mercado como um todo. Aqui, ó, estrutura de banks, espaço, internet disponível para estudo, mentoria profissionais, kit aluno, computador emprestado, mais materiais. Quem buscamos? Quem pode fazer o curso? Pessoas com vontade e determinação para reprogramar o futuro, não precisa ter conhecimento ou habilidade prévia na área de tecnologia, nem equipamento toda essa estrutura já está prevista no programa quem tem ensino médio morar em Curitiba renda mensal talvez fosse uma informação interessante aqui dizer a questão da idade eles estão esperando pessoas jovens ou eu estou imaginando que não restringe se muito a idade bem que pelo tipo de programa me parece mais voltado a pessoas jovens, mas digamos que uma pessoa tenha 35 anos, eu acho que dá muito bem para essa pessoa começar a ser desenvolvedora, será que se aplica a dá para essa pessoa participar desse programa? Eu estou imaginando que sim, mas aí se vocês tiverem dúvidas, entrem em contato aí com o pessoal da Resília, do IBanks, os requisitos, é, o, o, o que me parece é que se não está proibido, é permitido, né? Ah, ó, serei contratado pelo Ibanks após o término do curso. Então, eu fiquei com essa dúvida e aqui está a resposta. Não vamos ter um processo seletivo exclusivo do projeto Códigos Amanhã, mas você tem liberdade para se inscrever em uma dona nossas vagas. Então, o ibex, assim como várias outras empresas, tem várias vagas abertas. Então, se você terminar o curso, você tem o direito de, como qualquer pessoa, participar do processo seletivo do Ibanks e de qualquer outra empresa. Como saberei sobre os resultados? Ah, será e-mail, certo? Então a pessoa vai ter que ter um e-mail para saber se foi selecionado entre os 50 aqui. Não tem um computador. Ah, tanto você não precisa se preocupar com os equipamentos. Teria algum custo? Não, só uma pessoa com deficiência posso, posso participar. Que maravilha! Sim, olha. Pessoas com deficiência para tecnologia. É, nosso processo acolhe pessoas com deficiência visual, auditiva e física. Ah, ainda precisa de ajuda, eu fiquei com essa dúvida aqui. E aqui, olha, ex-aluna estagiária de produtos do se é, Encerrei o ciclo de seis meses com chave de ouro. Ah, já teve um, um desse, pelo que eu estou entendendo. Então, vamos ver a, a... Será que eu consigo dar um zoom aqui na, na Ana? Opa, ficou muito grande. Deixa eu ver aqui. Ana Caroline de Souza, ex-aluna e estagiária de produto do ibanks tudo que é novo sempre faz bater uma insegurança, não foi diferente com programação. Quando iniciei o curso, fiquei insegura, pois tinha medo de não acompanhar a turma, mas não me deixei abalar, pois eu sabia que só o estudo mudaria a minha realidade. Toda a emenda do curso é preparada para tirar o melhor do estudante. Criamos uma comunidade, fiz amigos, aprendi muito. Foram seis meses intensos de muita dedicação e muito comprometimento. Além de programação, aprendi a trabalhar em equipe, lidar melhor com as situações do dia a dia... Encerrei o ciclo de seis meses com chave de ouro, conseguindo a vaga no processo de estágio da Ibanks. Esses seis meses mudaram minha vida. É, talvez não ficou claro aqui se a Ana foi aluna do Código de Amanhã ou do Resília e aí depois conseguiu a vaga no Ibanks. E -banks. eu acho que é isso. Gostei muito da iniciativa. Parabéns ao pessoal do Ibanks. Parabéns ao, ao Wilson. Não sei se. Foi dele a ideia, mas quem quer que tenha sido a ideia aí no iBanks, meus parabéns, e por isso que eu estou divulgando, vou deixar o link na descrição para quem quiser se inscrever aqui no Códigos do Amanhã. Um grande abraço, pessoal, até a próxima.